Fala, meu querido Jeremias Barbosa, e hoje estou aqui para te entregar algo muito valioso, um poder que vai te ajudar a destruir monstros internos. Hoje iremos falar sobre crenças limitantes. Eu convido desde já você a desfrutar desse assunto, e eu convido você a se subscrever aí no nosso canal e estar compartilhando com quem você mais ama esse assunto. Bora lá, o que são Crenças. Crenças é o conjunto de valores e tudo aquilo que você acredita. Todo ser humano ele é constituído de crenças e valores. E eu te pergunto, para que servem as suas crenças? No que você acredita? Aquilo que você acredita hoje tem ajudado você a chegar onde você deseja? Como você encara aquilo que você acredita? Então... Comece a olhar um pouco para aquilo que foi implantado na sua mente, esse conjunto de valores, né? de frases que foram ditas para você no decorrer dos anos e comece a refletir agora. Qual a importância que isso tem na sua vida? Ao longo dos anos, recebemos muitas mensagens que vão impregnando na nossa mente. Essas mensagens, elas se tornam verdades absolutas e elas vão é, regendo e imprimindo marcas em nosso pensamento, comportamento e atitude. E olha só que interessante, quando temos crenças limitantes, os resultados das nossas vidas também são limitantes. Que tipo de crença você tem desenvolvido nesses últimos tempos? Que tipo de crença você quer desenvolver para chegar aonde você deseja? É muito comum ver pessoas mixando crenças com sentimentos, pois esses dois sentimentos, eles são, na verdade, inseparáveis. Eles sempre caminham juntos. Portanto, os pensamentos são portadores de imagens e vibrações que recebemos e percebemos por meio de nossos sentimentos. Olha só que coisa interessante. Pensamentos são portadores de imagens e vibrações específicas que percebemos por meio de nossos sentimentos. Cada ser humano é um concentrador de energia, e energias atraem energias semelhantes. Por exemplo, pessoas que têm a, a, a baixa autoestima, né, elas costumam atrair pessoas da mesma forma, isso faz com que reforce esse sentimento de baixa estima. Então é algo que, com certeza, quando não temos as nossas crenças, Bem desenvolvidas, elas não vão nos levar onde a gente quer. Que tipo de pessoas você tem atraído na sua vida? São pessoas que estão toda hora murmurando, reclamando, ou são pessoas positivas que trazem sempre algum conteúdo que vão te ajudar? É sempre muito importante lembrar que as pessoas elas já têm os seus problemas. Quando você chega num, num determinado local, que tipo de energia que as pessoas percebem em você? É muito importante possamos ter sempre pensamentos positivos para emanar essas energias positivas. Com certeza isso vai fazer com que o seu ambiente se torne um ambiente mais saudável, né? um ambiente melhor. Então, crenças são ideias que você viu, ouviu ou concluiu pelos mais diversos motivos e que acabaram se tornando uma verdade absoluta na sua vida. Modelos mentais e percepções do mundo que, entretanto, nem sempre corresponde à realidade. Você sabia que, por exemplo, o mundo que você tem, a percepção, não é o mesmo mundo que as pessoas ao seu redor têm? Um exemplo muito fácil e simples de você entender. Imagine que você foi convidado para uma festa de casamento, e alguém peça para que você e um outro, uma outra pessoa descrevam essa festa. Cada pessoa vai ter uma percepção diferente. Por quê? Porque a percepção de mundo, dos outros e de você mesmo que você tem, é diferente das outras pessoas. Por isso, quando abrimos a nossa mente para o novo, nós acabamos criando novas crenças. E isso vai ampliar as suas percepções e os seus resultados na vida. Crenças limitantes elas são geradas de uma forma inconsciente. Na nossa caminhada, não questionamos o que acreditamos. Tudo aquilo que nos é apresentado nós acreditamos, né? Aquilo que nossos pais, por exemplo, nos ensinaram, nós nunca é, questionamos. Então isso passa a ser uma verdade absoluta na nossa vida. Quanto mais somos submetidos a experiências, sejam boas ou ruins, mais acumulamos imagens tanto positivas como negativas. Que tipo de imagens mentais você tem é, todos os dias? Elas são mais positivas? são mais negativas, elas te deixam mais feliz ou mais triste. Então é importante que tipo de é, mensagens você está metendo todos os dias. Temos um, um assunto que é muito interessante que você perceba, que é o patrocínio negativo, principalmente aquilo que você herdou da sua infância. Eles são sabotadores da sua autoestima e vão deixar você com certeza sempre muito mais inseguro, e você não consegue ter as ações é, assertivas. Novamente te pergunto, que tipo de crenças você tem dentro de você? Essas crenças hoje estão te levando aos resultados que você deseja? Você está vendo um padrão repetitivo na sua família que você age hoje? As suas ações são da sua mãe ou do seu pai? Os resultados que você tem hoje são diferentes? A, dos resultados que seus pais tinham? Gente, isso é um assunto muito importante, né? porque tem pessoas que, por exemplo, têm crenças em relação ao dinheiro, pessoas que não acreditam que dinheiro é, possa trazer felicidade. E muitas pessoas com grandes capacidades, elas acabam se sabotando para honrar o que os seus pais falaram. Tá vendo a importância de você entender né, a importância das crenças e dos valores que você desenvolve no decorrer da sua vida? Então, quais são as crenças que você está vivendo hoje? Devemos entender que crença, uma crença antiga, ela sempre protege outra crença antiga. Isso é algo muito importante que você tem que entender. Por exemplo, às vezes as pessoas não entendem porque não conseguem terminar algumas coisas. Provavelmente você já ouviu isso ou conhece alguém que tem... né? É essa iniciativa, mas ela nunca termina. Se você assim já parou para pensar por que você faz isso, provavelmente você já escutou o seu pai ou sua mãe falar: você nunca termina o, o que começa. E isso ele desperta um gatilho mental e toda vez que você inicia algo e pode estar bem pertinho ali de terminar, você desiste porque você tem essa crença como uma verdade absoluta dentro de você uma crença antiga sempre esconde outra crença é por isso que muitas pessoas com o passar do tempo elas acabam descobrindo algumas coisas que acontecem na infância um abuso ou algo assim porque essas crenças elas começam a se é, elas não ficam mais escondidas elas começam a trazer à tona isso e você começa a identificar essas coisas então é muito importante que você tenha essa clareza a respeito dessas crenças agora vamos começar a falar aqui sobre alguns exemplos de crenças limitantes ok vou falar uma série de frases e vamos dar uma quebrada nesse padrão se você se identificar com alguma dessas crenças limitantes por favor agora é a hora de você reprogramar essa mentira que contaram para você ok vamos lá não é possível viver do que se ama você acredita nisso Provavelmente é porque você nunca tentou fazer algo que você ama. Porque quando você faz algo que ama, você não vê o tempo passar. Então, primeira coisa, descubra o que você realmente ama e esteja determinado a fazer aquilo, custe o que custar. Pois, com certeza, esse foi o seu dom e o seu talento que o universo te deu. Outra fase, as coisas precisam ser perfeitas para, para darem certo. Uma outra mentira. Perfeito não existe nada. O, pe, o, o feito... É melhor do que o perfeito eu não sei tudo o que preciso com certeza se você não sabe tudo que precisa é porque você não buscou conhecimento para saber aquilo que você precisa para fazer o que realmente precisa ser feito não tenho tempo uma frase que é muito conhecida. todo mundo diz isso só que pessoas do sucesso elas têm o mesmo tempo que você tem 24 horas por dia então isso é uma crença que você tem é uma mentira que você vem contando para você para não sair da sua zona de conforto. Não consigo fazer isso. Você não conseguiu ainda fazer isso, é porque você não fez da maneira correta. Procure a maneira correta que você vai conseguir fazer tudo aquilo que você deseja. Nunca vou conseguir dinheiro suficiente. Lógico, porque o dinheiro não é algo que se consegue, é algo que você conquista. Ok? Então busque a maneira correta de conseguir o dinheiro, que você vai conseguir conquistar tudo aquilo que você precisa. Né, o dinheiro suficiente para conquistar aquilo que você sonha. É, não tem dinheiro para nada. Alguma coisa está errada ou você não está fazendo nada. Porque quem faz alguma coisa sempre consegue. É impossível me organizar. Isso é uma questão né, de planejamento. Se você não tem o hábito de se planejar, então é porque você está sem uma, um, um, um mapa né, de onde você quer ir. E quando você não tem isso, qualquer caminho é, serve para você então tira isso na sua mente começa a fazer um planejamento pega um papelzinho né coloca ali metas que você pode atingir porque tenha foco né porque foco é o que você fazer uma coisa de cada vez a culpa não é minha que as coisas só de errado mimimi mentira que você conta você costuma sempre culpar os outros ou as outras coisas você não tem autorresponsabilidade. se você anda contando isso pare agora Comece a reconhecer aquilo que você tem feito de errado. E detalhe, isso não é para você se penalizar. É para você tirar a intenção positiva. Porque errar é algo que todo ser humano faz. tá? Eu estava lendo um dia desses a respeito, por exemplo, do leão. Né? Falando que o leão, é, quando vai à caça, 85% das vezes ele erra. ok? Então é normal a pessoa é, errar. Pessoas de sucesso... Elas precisam apenas de uma oportunidade para, para darem certo, né? Mas isso é, exige que a pessoa erre muitas vezes. Então pare de culpar né, os outros, né? Ou, é, ou as, as situações, assuma alta responsabilidade que com certeza você vai conseguir é, alcançar o seu objetivo. Meus sonhos são impossíveis de serem alcançados. Talvez você não está sonhando da forma correta, né? Porque se você sonha, você já consegue visualizar aquilo que você quer. E se você consegue visualizar, você consegue criar. Nunca vou conseguir alcançar meus objetivos. Crença limitante. Ah, é uma mentira. Você consegue, você tem a capacidade de fazer tudo aquilo que você deseja. Se você acha que não está conseguindo alcançar, uma grande dica. É, pense em uma pessoa né, que conseguiu realizar isso que você tanto quer. Hoje nós temos aí né, as mídias sociais, nós podemos estar modelando as pessoas, busque uma pessoa que você ama, que você gosta do trabalho dela, comece a seguir essa pessoa e faça o que ela está fazendo, só que você vai fazer com o seu jeito. Né? Eu sempre costumo dizer, eu sou Master Coach, existem vários Master Coaches no mundo, mas ninguém vai fazer o trabalho que nem eu faço, porque você tem o seu dom, o seu talento, então você é o único. Comece a modelar as pessoas que você realmente admira, que você vai conseguir realizar isso. É, não consigo resolver esse problema. Olha só, outra grande frase que as pessoas dizem. Elas não conseguem resolver porque elas não procuraram a maneira correta de se resolver esse problema. Tá? Então, precisa buscar a solução da maneira correta. Outra frase, não leva o jeito para fazer isso. Você... Não encontrou o jeito certo para fazer as coisas. Porque quando você identificar, você vai fazer isso com maestria. Ok? Sou muito velho para isso. Olha só que desculpa mais esfarrapada. Pessoas de sucesso, elas é, costumam a ter sucesso depois dos 40 anos. Se você for ver a história é, de grandes empreendedores, a partir dos seus 40 anos. Hoje, né, nós vemos aí uma leva de muitos, muitos jovens, né, mas até porque seu mindset está diferente, tempo vai passando, vai ficando diferente. Mas sempre é tempo para mudança. Você precisa apenas de uma oportunidade para mudar a sua vida. Não consigo aprender tal coisa. É porque você não aprendeu ou não encontrou a maneira correta para aprender. Depois que você aprende, você vai ver que consegue realizar tudo. Vou ser pobre para sempre. Olha, gente, essa desculpa é a desculpa eu acho mais comum que a gente ouve aí das pessoas, mas aprenda. O trabalho que você tem para ser pobre é, a, é o mesmo trabalho que você tem para ser rico. Sucesso e fracasso só depende de você. ok? Eu não mereço sucesso, é uma decisão interna, é que nem ser feliz e ser triste. É uma decisão que você toma. ok? E eu não mereço coisas boas. Novamente, a mesma, a mesma situação. Se você acredita, são crenças, mas uma verdade é, todo ser humano ele nasceu para ter tudo aquilo que o mundo oferece de melhor, tá bom? Todos nós nascemos com as mesmas oportunidades. Vamos falar agora sobre tipos de crenças. Vamos identificar da onde vem essas mentiras que provavelmente você tem aí na sua cabeça, ok? Essas crenças limitantes. Você sabia que existem crenças hereditárias? Aquelas que você é, recebeu dos seus pais frases como você não faz nada direito, você deixa tudo pela metade, você nunca vai conseguir ninguém, seu irmão é muito melhor do que você essas são frases e crenças que provavelmente você aprendeu a escutando com seus pais, com a pessoa que te criou, enfim, com as pessoas mais próximas, né? pessoas da sua família só que olha que coisa maravilhosa saber que você tem o poder de reprogramar e ressignificar tudo isso é o que vamos ver daqui a pouco crenças pessoais da onde que elas surgem das experiências que você teve na sua vida talvez você foi mandado embora do seu emprego um relacionamento que acabou e isso faz com que você é, crie esse tipo de crenças e as crenças sociais que são as que são impostas pela mídia e pela sociedade e que a maioria das pessoas hoje vem sofrendo muito por causa disso, porque as pessoas acreditam o quê? Que a vida é somente coisas boas. Quando a gente abre lá né, nossas mídias sociais, só vem imagem de coisa boa. Parece que o mundo da pessoa é o mundo da fantasia, o mundo da Disney. E gente, isso é uma mentira. Todo ser humano é dual. Todo ser humano tem um seu lado bom, tem um seu lado ruim ok? E lembro de uma, de algo que eu, que eu vi, uma matéria de uma grande famosa que foi para um lugar e tirou mais de 6 mil selfies em dois dias. A pergunta é, o que que essa pessoa, essa criatura, esse ser aproveitou desse passeio dela? Né? Então, existe uma necessidade de comprovar algo muito lindo, muito maravilhoso. A vida já é linda, é maravilhosa, independente da situação que você esteja vivendo. Você sempre pode tirar a intenção positiva. Então, pare de ficar se comparando, se julgando, né? Hoje nós vimos aí uma cobrança muito grande nas mulheres, né? Eu sempre costumo dizer, e há muito tempo disse, que o maior desafio do ser humano é se comparar aos vizinhos. Pode ver, a maioria das pessoas está sempre comparando o vizinho, o carro que ele tem, a casa que ele tem, a roupa que ele veste, né? E fica aquela batalha assim, sem necessidade. A pessoa não consegue olhar para dentro dela para ver a importância que ela tem. Então, se desliga um pouco disso, né? coloca lá um alarme no seu telefone para você ver se você está produzindo né? ou apenas está é, aproveitando o tempo de uma maneira não tão eficaz. Então comece a avaliar isso, porque se você ficar focado nessas coisas, você vai estar tá, é, aí criando essas crenças que vão te limitar e não vão te levar a lugar nenhum. Tá bom? Vamos dar outros exemplos aqui, outros exemplos de crenças limitantes. Né? São casos comuns que infelizmente vemos com certa frequência por aí. Né? Alguém que sempre ouviu, por exemplo, dos pais, que só quem é rico que consegue prosperar. Mesmo que a pessoa tente, mesmo que ela tenha uma capacidade muito grande, ela vai se sabotar, por quê? Porque ela vai querer honrar e respeitar a crença que o pai né, é, colocou nele. E provavelmente ele trouxe isso dos seus pais. Então comece a reprogramar isso. Um outro exemplo muito comum é sobre relacionamento relacion, é, relacionamentos amorosos que fracassam. Então, a pessoa aí terminou um relacionamento, um casamento. Ela acha que ninguém quer ela, né? Que ela não que ela não serve para trazer felicidade para ninguém. Ela não consegue entender por que, que o relacionamento acaba. E amor, ele é para somar, não é para dividir. Quando você está num relacionamento que isso não acontece, é melhor você ficar sozinho. Então, as pessoas precisam entender que, às vezes, certas situações acontecem na sua vida para que você possa ir para o outro nível. Então, atirar é de tudo o que acontece uma intenção positivo, positiva. Então, como as crenças são verdades absolutas, nós não damos espaço para questionar isso, né? porque, geralmente, nós escutamos isso de pessoas que nós amamos. Porém, existe algo maravilhoso. Você tem o poder de quebrar esses padrões. Mas, Jeremias, como eu consigo fazer algo assim? É muito simples. A escolha é só sua. É uma questão de decisão. Se você acredita em possibilidade, o que você vai atrair para você? Possibilidade. Agora, se você pensa em algo contrário, você vai atrair é, isso para você também. Por conta da necessidade emocional que muitas vezes nós temos... É preferível acreditar nas crenças, porque elas nos deixam na, na zona de conforto. Por isso, temos que começar a eliminar essas crenças é, sabotadoras, essas crenças limitantes. E como que eu faço isso? Primeira coisa, pare de imediato de falar essas mentiras que você anda contando. Geralmente, nos meus atendimentos, quando eu escuto, o cliente falar muitas vezes a mesma coisa, eu paro, olho bem no fundo delas e eu digo, a partir de hoje, você vai parar de falar isso e vai começar a tirar a intenção positiva disso e vai fazer afirmações diferentes. A pessoa leva um choque. Por quê? Porque deu quebra de padrão. As pessoas são viciadas em falarem coisas que não vão levar elas para lugar nenhum. Então para definitivamente com isso. Comece a pensar o contrário, né? procurando sempre algo positivo no que focar. Ressignificar é preciso. Então um dos comandos cruciais para você é, acabar com uma crença limitante é ressignificar, reprogramar a forma de você pensar. Né? Principalmente as experiências ruins ou as palavras negativas que provavelmente você escutou de uma pessoa que você... Ama muito, tá? Ficar exposto a essas situações pode trazer é, grandes traumas. Então, evite isso definitivamente na sua vida, tá? Vamos agora fazer um exercício que vai te ajudar a eliminar essas crenças. Então, primeira coisa, identifique essas crenças limitantes, principalmente aquelas que te atrapalham muito. Identifique elas, coloque o um nome para essa crença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 para reprogramar essas crenças limitantes. O primeiro passo é identificar quais crenças limitantes é, estão impedindo você de agir. O segundo é encontrar a causa dessas crenças limitantes. O terceiro passo é definir qual é o objetivo que você deseja alcançar ao identificar essas crenças. O quarto passo é substituir a crença limitante por, por uma fortalecedora. E o quinto passo é é condicionar a nova crença até que ela se torne um hábito na sua vida. Então, vamos começar pelo primeiro passo. Identifique quais são as crenças limitantes que, é, que estão impedindo você de agir. E a maneira mais eficaz de se fazer isso é pegar, então, papel e caneta e começar a anotar. Então, você agora pega sua, o seu papel, sua caneta. Se você não tem agora, reveja esse vídeo tá? e faça isso da maneira que estamos colocando aqui. Escreva lá, minha, minha crença limitante é em relação, por exemplo, ao dinheiro. Eu acredito que é muito difícil economizar dinheiro todo mês, e por esse motivo eu não consigo guardar essa quantia. É um exemplo, ok? Escreve lá e perceba que nesse exemplo, a pessoa ela acredita né, que é difícil economizar dinheiro, e ela então não consegue enxergar outras possibilidades, de, de conseguir aumentar a sua renda. Então isso faz com que a pessoa, por incrível que pareça, gaste seu dinheiro todo mês. Ela não consegue guardar, mas isso ela faz de uma maneira inconsciente. Tá? Então anote a sua crença, coloque ela no papel, deixe isso bem claro para que você possa identificar o que está atrapalhando a sua vida. Tá? Conforme esse exemplo que eu te coloquei aqui. O segundo passo é encontrar a causa dessa crença. Né? Encontrar a causa da crença limitante significa descobrir qual é a situação da sua vida em que a crença ela foi desencadeada. Buscar a causa pode ser muito útil no sentido de entender a emoção relacionada. Quando você consegue entender o motivo que, é, que desencadeou isso e a emoção que isso é, te traz, fica muito mais fácil você reprogramar isso. Por quê? Porque é uma emoção ela sempre se sobrepõe a outra, tá? O nosso objetivo ao encontrar essa causa, ok? É arranjar uma solução e não ficar te punindo. Tá? Então, ao encontrar a causa dessa crença, tem apenas o objetivo de fazer isso para identificar e não para se cobrar. Então, esse é o segundo passo, encontrar a causa da crença limitante. O terceiro passo é definir qual é o objetivo que você deseja alcançar ao encontrar, porque não adianta você encontrar o um negócio lá e não fazer nada. Então, vamos saber definir o objetivo para alcançar né, esse, essa crença limitante. Então, nós nos deparamos com as crenças limitantes justamente no momento que estabelecemos algum objetivo. Né? Quando a gente se depara com isso, a crença limitante ela não quer deixar você agir, ela quer te deixar na zona de conforto e ela começa a te sabotar. Então, você precisa ter o quê? Controle emocional, identificou e diz, epa, eu estou no controle e eu vou conseguir é, passar por cima disso. Então temos que direcionar os nossos recursos e o nosso potencial para a direção que queremos ir, em oposição daquilo né, que talvez acreditamos que, que exista. Né? Agindo assim, nós teremos grandes chances de superar emoções tóxicas. Né? Esse, essa, essas ideias aí limitantes que vêm para você são emoções tóxicas que não querem deixar você ir para aquele nível que você tanto deseja. Então precisa aí definir o objetivo disso. Eu vou passar por cima disso por quê? Então faça perguntas. O que, que eu quero alcançar nessa situação? Qual é o meu, meu objetivo específico com isso? Com certeza você vai se surpreender ao responder a essas perguntas. Porque muitas vezes nós pensamos não ser capazes de realizar algo. Mas a grande verdade é, você tem o poder de fazer tudo aquilo que você define fazer. Então esteja consciente, coloque o objetivo na sua vida em relação a essas crenças. Quando você é, definir isso, né, o objetivo de querer ultrapassar essas crenças, você vai se sentir muito melhor, uma sensação é, muito boa dentro de você. Quarto passo, substitua a crença limitante por uma crença fortalecedora. Antes de tudo, saiba por que, que você quer mudar. E quando você descobrir isso, mude realmente de vez. Você deve tomar a decisão certeira para que você possa ter uma vida mais leve e próspera. Agora a questão é, como eu posso fazer isso? Bem, fazer perguntas é muito necessário. Podemos utilizar as perguntas que nos levem a duvidar das nossas crenças limitantes. Olha só, por que eu acredito no que eu acredito? Aonde que as crenças que eu tenho irão me levar? Já parou para pensar em fazer essas perguntas? Começa a, a duvidar daquilo que você é, acredita hoje. Será que isso realmente está agregando, está dividindo algumas coisas? Então, ao fazer as perguntas certas, com certeza você vai estar aí tomando a decisão dessa mudança. Ou simplesmente enfrente essa situação. Ao enfrentar essa situação, com certeza a emoção que você vai colocar nisso vai fazer com que você ultrapasse essa, essa barreira. E é muito interessante você também escrever as suas crenças antigas no papel e depois criar as novas crenças fortalecedoras. Você poderá então notar, né, que essas crenças fortalecedoras elas vão deixar você numa situação muito melhor e você vai ter capacidade de enxergar as coisas de uma maneira muito diferente. Ok? Passo 5. Condicione a nova crença até que ela se torne um hábito. Já falamos aqui que uma crença leva aproximadamente 21 dias para se tornar real. Então, comece a colocar isso é, em prática. Não volte atrás, tá? tenha essa decisão na sua vida, comece de um passo de cada vez que você vai ter certeza que você vai passar esse limite. Né? Comece a visualizar né, essa, essas novas crenças, você vivendo essa situação que você tanto deseja. Então, condicione a sua mente a criar novos hábitos. Gente, isso é para tudo na vida. Se você fizer isso, com certeza... Vai ter ótimos resultados. Bem, qual é a conclusão que nós podemos tirar disso tudo? Falamos aqui sobre as crenças limitantes, que realmente é um monstro que vem atrapalhando a vida de muitas pessoas. Você está decidido a passar para o próximo nível? O que você está fazendo com a sua vida? Qual é a história que você quer contar da sua história daqui para frente? Se você já definiu ou já tem em mente algumas coisas para destruir esses monstros, se você quer usar esse mega poder que você tem, porque lembre não é nada fora, é tudo dentro. Você não precisa de nada ou de ninguém para ser a pessoa que você precisa ser. Tá bom? Quando falamos aqui que autoconhecimento, autodesenvolvimento é muito importante, é uma questão que a pessoa tem. Às vezes as pessoas chegam lá no consultório para fazer o coach, e eu digo isso para elas, eu digo assim, ó, nós estamos aqui apenas para te mostrar como o seu guarda-roupa interno, uma metáfora, ele está bagunçado. Nós apenas iremos e vamos dar aqui para você sugestões para que você consiga perceber aonde você precisa colocar cada coisa nesse guarda-roupa. Então lembre-se que para quebrar uma crença limitante, você precisa saber os seus objetivos. Você precisa saber para onde você vai. E agora eu deixo perguntas poderosas para que você possa refletir. Você sabe para onde você quer ir? Você está indo em direção a recarregar as suas baterias? Você está indo em direção a quebrar as suas crenças limitantes? Você está indo em direção à melhor pessoa que você pode ser? Você está indo em direção a um trabalho que te dará mais satisfação no que fazer? Você está indo em direção a recuperar a relação com a sua mãe e com seu pai, você está indo em, em relação é, a recuperar a relação do seu casamento, para onde você está indo, está indo agora? Para onde você quer ir? Que você possa refletir nessas respostas, porque o caminho que você decidir é o caminho certo, é o caminho que vai levar o, é, você a para o um outro nível esteja decidido a destruir esses monstros é, que existem dentro de você que são essas crenças limitantes e eu tenho certeza que você vai viver essa vida épica e ser o protagonista da sua história galera muito obrigado compartilhe esse vídeo aí com as pessoas que você acha que deve compartilhar e até o próximo vídeo um grande abraço para vocês